Redobraram-se minhas preocupações quando Karen retornou à usina, pois captei seus sinistros planos, usufruir benefícios materiais de monta, valendo-se da tragédia que se abatera sobre os Orepes. Ao perceber seu propósito, tentei desesperadamente dissuadi la de prosseguir. Mas quem disse que me ouviu? O maquiavelismo dos seus planos como que construiu um muro de cinco metros de altura à sua volta, tornando inexpugnável o acesso à sua alma. No entanto, e foi aí que quase me descontrolei, tamanho meu espanto, Outras companhias espirituais infelizes foram candidamente aceitas no interior daquela fortaleza mental que ela era. Só de olhar para as entidades, me conduí de Karen. Eram espíritos fixados em mesquinharias e promiscuidade, mas perfeitamente sintonizados com os pensamentos dela. Os que tinham sido seus filhos nem sequer se lembravam mais que um dia ela lhes dera abrigo no ninho materno. Formando um sinistro grupo, Karen estava rodeada desses malfeitores espirituais, impedindo qualquer aproximação benéfica. Deduzi, sem maior esforço, que a família Orep tinha dezenas de inimigos desencarnados, pois os recém-admitidos entenderam-se muito bem com aqueles que tinham assessorado Karen, quando do seu infausto encontro com Vitório Graziano. A jovem, incauta e fixada com cupidez nos bens materiais, não se dava conta de que estava sendo joguete nas mãos habilidosas de mentes cruéis, sequiosas de vingança. — Meu Deus! — disse então numa prece. — Suplico a caridade de auxílio urgente para que nossa irmã Karen não sucumba ao mal mais uma vez. Fiquei aguardando e não demorou. Estava em companhia de dois amigos espirituais, um, já meu conhecido, de pequena estatura, olhar muito calmo, gestos tranquilos, que me cumprimentou fraternalmente. Louvado seja Deus, em que podemos ajudá-lo? Assim cumprimentou-me Florencio. O outro amigo que via pela primeira vez era simplesmente de um porte que não existe de tão grande. Mas, apesar dos seus quase dois metros e meio, ele existia, sim. Estava um passo atrás de Florencio. Notei, sem receio, mas com muito respeito, que seus olhos eram limpidamente claros enérgicos, enérticos, sem contudo demonstrar dureza. Sua estatura era de assustar a quem quer que fosse. Eu próprio estava assustado, pois nele tudo traduzia força bruta. Colossal. Louvado seja nosso pai, respondi olhando-os feliz. Nossa irmã está confinada naquela fortaleza de fluidos negativos, sendo assessorada por irmãos infelizes, todos tendentes ao mal. Se Deus permitir, gostaria que ela fosse impedida de prosseguir nessa infelicidade, pois, como sabe, sou responsável por seu progresso espiritual. Karen, com efeito, achava-se envolta em espessas nuvens escuras, de onde vultos sinistros emergiam, deixando à mostra rostos carrancudos perturbados. — Tais vultos, sintonizados em faixa vibratória extremamente inferior, não percebiam nossa presença. — Lets é meu ajudante — falou Florencio depois de refletir por alguns instantes. — Penso que devemos providenciar para Karen um tratamento de choque, ao menos para assustar seu infeliz procedimento. Inescapável, meu júbilo pelo prestimoso apoio do irmão Florêncio, reforçado por Letes, que acabava de me ser apresentado e sobre o qual gostaria de ter mais algumas informações. Considerei, porém, que o momento não era para perguntas e sim para a ação. Por isso, surpreendi-me quando Florêncio recomendou oração e imobilidade. Não entendi... Mas não contestei a atitude daquele homem que, com seu amigo o grandalhão, vinha como mensageiro de Jesus, atendendo minha prece na qual pedi socorro. Confiei apenas. Karen entrou no prédio com as trechas companhias. Já na fila do elevador percebeu que os olhares se dirigiam para ela, atônitos, assustados ou curiosos. O mesmo ascensorista regalou os olhos. Como vai? Bem, obrigada. Com qual andar? Adivinha? Oitavo. Karen apenas sorriu confirmando. Antes de Karen chegar, nós três já estávamos à sua espera. A mesma recepcionista também a atendeu. Quero falar com Gino. Disse-lhe Karen. A recepcionista, lembrando-se de Karen, pensou. Tanta intimidade mostra que realmente essa moça tinha e tem algo muito misterioso com os orepes. Seu nome é Karen, pois não? Pois sim. Posso saber qual o assunto? Não. A recepcionista franziu a testa, invadida que foi por grande desconforto e repúdio por aquela jovem à sua frente. pensou ainda. — Ela é linda, misteriosa e mal-educada, mas em poucos minutos descontrolou o doutor Orep. Alguma coisa me diz que está a fim de mais confusão. — Aguarde um momento, por favor, disse apenas a recepcionista. Dirigiu-se à sala da secretária da presidência, Rita, e logo voltou. Pode entrar. Doutor Gino vai atendê-la. Entramos juntos, Karen, seus assessores, e nós três. Rita apenas abriu a porta e fechou-a após a entrada da visitante. A postura de Karen agora era outra, completamente diferente daquela de menos de cem horas atrás, quando então tinha sido praticamente escorraçada dali. A altaneira, achegou-se junto àquela detestável mesa, onde um jovem, bastante simpático, conforme ajuizou, aguardava-a de pé, não na suntuosa poltrona do meio, mas sim no canto mais próximo de quem entrasse. O homem que estava lendo um livro contemplou-a, deixando transparecer ao mesmo tempo curiosidade, questionamento e infelicidade. Largando o livro sobre a mesa, aberto na página que lia, disse gentil, — Boa tarde, Karen. Em que posso servi-la? — — Bom, pensou Karen, agora é este que abre a boca em primeiro lugar, diz meu nome, além de me receber de pé, não naquela maneira imbecil do irmão. — Não sei se o senhor pode ajudar-me em alguma coisa, mas vinha passando e pensei em ajudar sua família. Gino sentiu um frio percorrer-lhe a espinha, o que sinalizava algo de errado com aquela moça, mas, ao mesmo tempo, pressentiu que ela tinha algo a ver com a tragédia que a família estava vivenciando. — Como assim? — respondeu. Karen, com a maior tranquilidade, começou naquele preciso momento a desenovelar sua trama. Estive com seu irmão. Penso que fui a última pessoa a conversar com ele e imaginei que o senhor gostaria de saber sobre o que conversamos. Aflito, Gino convidou-a a sentar se numa das tais poltronas inclinadas. Após Karen sentar-se, ele se acomodou ao seu lado, estabelecendo contato com mais proximidade e conforto, já que a disposição das poltronas tinha mudado, estando agora quase juntas. — O que vocês conversaram? — perguntou Gino. — Aquela era a oportunidade que Karen aguardava. Nesse preciso momento, para surpresa minha, vi algo que nunca tinha presenciado — Florêncio, até então imóvel, apenas observando a cena, elevou as mãos para o alto, olhos fechados em atitude de prece. Sem dizer uma palavra, foi aos poucos sendo iluminado, de dentro para fora. Lentes baixou a cabeça e juntou as mãos, também em oração. O momento era de sublime expressão. Vendo do alto, pequenino foco de luz foi aumentando de intensidade, e logo me pareceu que um farol estava sobre todos nós. Eu e meus companheiros ficamos abrasados de paz e fé. Estasiado ante tudo aquilo, repreendi-me por estar tão somente contemplando toda aquela maravilhosa bênção que fluía sobre o ambiente. Penitenciando-me, também elevei o pensamento a Jesus. Florencio tocou de leve no ombro de Letes e ficou assim por alguns instantes. Ante o toque de Florencio, o gigante passou também a se iluminar, igualmente de dentro para fora. Decorridas frações de segundos, sem nada ter sido dito... Letes caminhou em direção ao cinturão de força negativa no qual Karen e comparsas se encerravam e adentrou-o, pulverizando as espessas nuvens, deixando a descoberto o grupo infeliz. Nenhum ruído, nenhuma violência. Os amigos de Karen não suportaram encarar a luminosidade de Letes, agora seguido de Florencio. Tontos abandonaram tropegamente o recinto. Florêncio colocou a mão sobre a cabeça de Karen e ela sinalizou o mal-estar súbito. Nesse ponto, entendi, sem que palavras fossem ditas por ser absolutamente desnecessárias, que um sublime socorro estava sendo dispensado. Provocando indisposição à jovem, ela seria obstada em seus propósitos. Gino, fraternal e educado, apoiou a moça. Quando percebeu que ela talvez desmaiasse, amparou-a com seu corpo, impedindo provável queda. Nesse instante, só nós três pudemos testemunhar algo inimaginável a encarnados... Quando o Regino Graziello amparou o Karen, seus corpos naturalmente se uniram e em torno deles várias luzes se acenderam e faiscaram, como num grandioso mini-espetáculo pirotécnico, só que fluídico, invisível a ambos. Tão grande a intensidade do choque elétrico que percorreu os dois jovens que perderam a fala. Apenas se miravam... Olhos muito próximos. Um pouco atrapalhado pela doce sensação que o envolvia, embora contraditoriamente seu cérebro estivesse em desconforto ante a presença da conhecida de seu irmão, Gino apenas fitava, embevecido. Livrou-os desse impasse Florencio que, Retirando a mão da cabeça de Karen, sugeriu-me a Letis que nos afastássemos, aduzindo pela linguagem do pensamento. O encontro entre ambos se formalizou, não da melhor maneira, mas sempre se formalizou. Deus nos amparou como sempre, e por isso, damos-lhe graças. Deixemos que a vida agora continue seu curso. Antes de nos retirarmos, ainda ficamos poucos instantes ali, emitindo vibrações de paz ao ambiente. Notei, sendo impossível disfarçar meu assombro, que a mesa agora não trazia mais aquela gosma repugnante, mas, ao contrário, tinha se transformado num verdadeiro canteiro espiritual, onde, quase de repente começaram a surgir, aqui e ali, lindas margaridas. Fixando-me nessa incrível e maravilhosa transformação ambiental, atinei com a causa, o livro, aberto sobre a mesa, e que até há pouco Gino estava lendo, era o Evangelho segundo o Espiritismo. A lição no capítulo 19 a fé, mãe da esperança e da caridade. O que você está sentindo? perguntou Gino à jovem. Nada, nada. Karen não poderia confessar que estava sentindo algo que nunca sentira antes, inexplicável, mas muito forte, agradável. Nada, nada repetiu. Posso servir-lhe um copo d'água? Sim, por favor. Abrindo a pequena geladeira ao lado de sua mesa, Gina ofereceu um copo d'água que, sorvido, recompôs parcialmente Karen. Sentindo-se melhor e sem entender o que estava se passando, envergonhada, decidiu deixar seu plano para outra ocasião. O senhor me desculpe. Disse, fazendo menção de se levantar. Mas não estou me sentindo bem. Voltarei outro dia para conversarmos. A presença da moça ali tinha expressiva conotação para agradecê-lo, pois de alguma forma seu irmão tinha o destino ligado a ela. Trágico destino. Atropelando suas ideias, pensava... — Que ligações seriam essas? O que será que houve ou há entre Vito e essa moça? — Santo Deus! Deve ser alguma coisa muito forte, pois poucas horas depois de deixá-la ele adoeceu. — Seria por causa de alguma notícia grave? E por que tentou o suicídio? — O que teria levado meu pobre irmão a esse gesto louco? E agora, só de falar o nome dele, ela sentiu-se mal. Karen captou a aflição daquele agradavelmente perturbador executivo à sua frente, tão diferente do irmão. — Voltaremos a nos ver, prometeu emocionada. — Se Deus quiser, não se preocupe com Vito e em tudo que puder fazer por ele, conte comigo. Mesmo sendo generosa, não deixava de ser astuta. Gino pensava ainda... — Como é bonita essa mulher! Não me admira que Vito tivesse se ligado a ela e, por algum motivo, ter perdido a cabeça. — Esse mal-estar súbito seria... gravidez? Vito? Pensou na cunhada e nos filhos. — Marlene e meus sobrinhos devem estar sofrendo muito. Será que ela sabe da infidelidade de Vito com Karen? Todos esses pensamentos foram formulados em segundos. Certeza nenhuma. Dúvidas? Todas. Vendo a moça levantar-se, Gino teve um impulso. — Não se vá, por favor. Disse, pondo-se à sua frente e colocando as mãos nos ombros dela. Nele, subitamente, havia se instalado a sensação de perda. — De Karen. Pensava. — a há menos de dez minutos e já temo perdê-la, — como é possível? Karen, ligeiramente atordoada pelo mal-estar que ainda não passara de todo, mas também pelas fortes emoções que envolviam seu coração feminino, por isso mesmo sonhador, percebeu o influxo da voz de Gino. Olhando-o de frente, viu duas pupilas dilatadas, denunciando sentimentos intensos no dono dos olhos. Só que, dessa vez, todo o clima era diferente, não insuflando luxúria ao ambiente. De repente, pensou, — Será que minhas pupilas também estão dilatadas? Urgia saber a resposta. Eletrizados, olhavam-se profundamente, eternizando o instante mágico que viviam ambos por primeira vez. Mas não conseguiu ficar e, acompanhada cavalheirescamente por Gino, retirou-se. Ao adentrar o elevador, onde havia um pequeno espelho que facilitava ao ascensorista saber se vinha vindo alguém para usá-lo, olhou-se nele. Sim, as pupilas estavam. Sem entender o que estava acontecendo, Karen retornou à sua casa. Leu e releu dezenas de vezes em vários jornais a notícia da tentativa de suicídio de Vito. Inevitável refletir que por duas vezes estivera na sede da usina e em ambas saíra de lá sem conseguir o que queria. E pior, nas duas visitas foi acometida por um mal-estar. É a segunda vez que me sinto mal lá, Será que há alguma coisa maligna naquela usina? Ante esse pensamento, e por ainda estar um pouco abalada com seu encontro com Gino, cuja figura não saía da sua mente, teve um instante de inspiração e orou. Lembrou-se das lições recebidas quando criança, nos cursos de evangelização infantil, ministrados no centro espírita que sua mãe frequentava. Tinha aprendido que todos temos um espírito protetor, os chamados anjos da guarda, que podem ter sido espíritos familiares ou apenas espíritos simpáticos. Pediu então ao seu anjo guardião, eu, no caso, que não a deixasse entregue a tanto sofrimento. Questionava na prece. — Meu bom anjo, por que você me abandonou? Pois então você não está vendo que preciso urgente de um emprego? Por que você está com raiva de mim? Sim, pois só sua raiva pode justificar o grande desamparo que sinto de sua parte. Por duas vezes precisei de você e fui abandonada. Ouvi em silêncio a prece. As suas unimem as preces. Roguei ao Cristo que não nos deixasse sucumbir ante as dificuldades. Karen sentiu-se melhor. E eu também. Procurei intuí-la desistência existência dos planos relativos aos OREPs. Passei-lhe ideias de confiança nos desígnios divinos, de esperança em dias de prosperidade espiritual, quando, pela vontade do pai, realmente seria incorporada ao contexto familiar daquela família. Havia previsão para isso acontecer. Conheci o programa estabelecido para Karen para sua atual etapa reencarnatória e, por isso, foi com tristeza incontida que percebi a não aceitação das minhas sugestões. Karen, sentindo-se melhor, voltou a ter a mente alvoroçada, atropelando ideias na busca de solução para suas expectativas. Não iria desistir agora que conhecera o outro irmão Orep, ainda mais que com ele também se envolvera, embora superficialmente. Por enquanto, pensava, pois alguma coisa na sua alma feminina anunciava-lhe que talvez entre ela e Geno acontecesse o que estava pensando em dizer que já havia acontecido entre ela e Vido. Almejava poder, fortuna, luxo, que só junto aos horepes conseguiria. De tal forma, fixou seu pensamento nisso, que começou a ter visões. Via-se cortejada por muitos, numa posição social elevada, muito rica. Em seu infeliz devaneio, não percebeu que outra vez estava abrindo as portas do seu coração ao mal. E o mal, tanto quanto o bem, não tarda. Basta a mínima invocação e invariavelmente se apresentam. É inexorável. Tal é a lei de atração. Por meio da parábola do filho pródigo, Jesus delineou para sempre as consequências da opção humana quanto ao próprio destino. É de tal sublimidade o significado dessa parábola que ele é aplicável e pode ser endereçado ao macro e ao micro, pessoa, família, grupo, sociedade, nação ou até mesmo toda a humanidade. Aliás, a Terra vem demonstrando seu enquadramento neste último endereço da parábola. Assim é que Karen, se há pouco estava apenas com a minha companhia, mesmo pensando que eu a abandonara, por suas divagações de grandeza, foi atraindo uma, duas, três, várias entidades desencarnadas. Todas, invariavelmente, sintonizadas com sua tela mental. Outra vez fui afastado, tendo que me manter a pequena distância com grande esforço, pois os parceiros de Karen, que eu já conhecia, me identificaram e logo passaram a me insultar. Já havia visto outras vezes infelizes simbioses espirituais entre encarnados e desencarnados, mas, mesmo assim... Ao ver aquela belíssima jovem ser enlaçada por criaturas desgrenhadas, não houve como evitar um quase espasmo que me atingiu. Não esmoreci nem seria justo fazê-lo. Perderia muito mais eu do que Karen, pois o alto confiava em mim e não seria eu, com minha fraqueza ou eventual desistência, o elo partido a interromper as ações naquela corrente de pessoas e destinos. A prece ainda uma vez socorreu-me. Tão logo fixei meu pensamento na doce figura de Jesus, em oração no Horto das Oliveiras, segundo um inspirado quadro terreno, senti-me fortalecido, pleno de paz e energia, para não desanimar. Karen arquitetou o novo plano, auxiliada por aquelas mentes sequiosas de vingança. Estava fixada obsessivamente no traiçoeiro deslumbramento das homenagens e prazeres terrenos dispensados aos ricos, quase sempre hipocritamente. Almejava ardentemente ser rica. De súbito em seu cérebro reverberou uma importantíssima lembrança. Tinha uma amiga, Matilde, que era auxiliar de enfermagem no hospital em que Vitório Graziano Orep estava internado. Não era bem uma grande amiga, mas conhecida. Tinham sido vizinhas por dois ou três anos, tendo Matilde se mudado recentemente. Eufórica, Levantou-se e, sem tardança, dirigiu-se àquele hospital. Procurou por Matilde e logo reviu a ex-vizinha, que a acolheu contente. Após falar em banalidades, Karen tateou o caso Orep. «Matilde, tenho uma confidência muito grave para lhe contar, mas não pode ser aqui. Gostaria de almoçar com você hoje num restaurante». Conhecendo Karen, mas desconhecendo seu intento em procurá-la, Matilde não acionou de pronto suas defesas, mas também não se deixou influenciar. Em menos de um segundo, raciocinou. «Karen me procura. Diz que tem algo grave para me contar. Não deve ser sobre doença de algum parente, senão não precisaria todo esse segredo. Então, deve ser alguma coisa sobre ela mesma.» — Mas seria doença? — Não. Não pode ser doença, pois está com ótima aparência. — O que será? — Será... sobre aborto? Pensou nessa última hipótese ao recordar-se de que algumas poucas vezes saíram juntas, indo a cinemas e a bailes. — Pobre Karen, pensou. — Vai perder seu tempo, pois jamais participarei de tão monstruoso crime. Ponderou-o, contudo. — Vou aceitar seu convite, pois, se realmente ela estiver pensando em aborto, talvez possa demovê-la de tão cruel decisão, mostrando-lhe que a vida vem de Deus. Quem sabe eu consiga fazê-la aceitar essa dádiva sublime que é dada à mulher para ofertar luz a um filho, que antes de ser dela o é do Pai Celestial. Com esse último pensamento, aceitou o convite. Almoçaram sem que Karen tocasse no assunto grave que mencionara. Matilde passou a ficar em guarda, esperando a tal notícia. As companhias espirituais de Karen não a deixavam. Dividiram-se em dois pequenos grupos, ficando dois espíritos com ela e três com Matilde. Incessantemente, martelavam nas duas amigas sugestões congruentes ao plano de Karen, nela, reforçando os objetivos materiais, e em Matilde ideias de amizade, de ajuda, de dó, tudo em favor da amiga à sua frente. Percebi que não poderia reverter a situação. Constrangido, voltei a apelar para a bondade divina. Pensando em Florêncio, orei. Compreendi, muito feliz, que a paciência não era conquista apenas minha, pois Florêncio se apresentou com um olhar suave e protetor. Letes não o acompanhava. Antes que eu abrisse a boca, falou mansamente. — Não podemos e nem devemos desrespeitar o livre-arbítrio de Karen. Sabemos disso muito bem... — Mais você até do que eu. Vamos unir nossas preces em benefício não apenas dela, mas de todos os que aqui vemos e aqueles aos quais ela e seus comparsas querem prejudicar. Florêncio mantinha os olhos fechados. — A ligação de Karen com os Orepes vai acontecer. Escareceu após alguns instantes. — Até porque isso é decisão superior. A forma como se dará, contudo, estará condicionada aos passos dela, com evidência positiva ou negativa. Melhor será confiar no Pai, pois Ele, na sua sabedoria, permite que todas as coisas que acontecem, previstas por sua onisciência, mas geralmente imprevistas para nós, resultem sempre em fator evolutivo. Claro que o diapasão da justiça dá o tom desse progresso alcançado com sorrisos ou lágrimas. Compreendi por inteiro a sábia lição. Abraçando-me, Florencio se despediu. Karen, quase distraidamente, olhou Matilde bem no fundo dos olhos e disparou: Sabe, Matilde. Estou completamente aturdida com uma coisa horrível que me aconteceu. Pelo amor de Deus, Karen, do que se trata? Estou abalada, pois estou de caso com um homem internado no seu hospital. Quem? Vito Orep. Vacilou de propósito. Matilde arregalou os olhos. Assustou-se. Realmente não se falava outra coisa no hospital, a não ser sobre o usineiro, talvez o homem mais rico e poderoso da cidade, que tinha tentado se matar. ''Você o conhece?'' ''Sim, e muito.'' Matilde, perplexa, sem saber o que dizer, perguntou. ''O que, que você quer de mim?'' — Nada, nada demais. Apenas que você o ajude no que puder. — Eu? — Sim. — Mas ele não está sob meus cuidados. — Não importa. E, quase chorando, disse Dramática. — Pelo amor de Deus, veja então quem cuida dele não deixe faltar nada. — Mas não falta nada para ele... O que há de melhor está sendo propiciado? Os melhores médicos? Só enfermeiras-chefes? Eu sei, eu posso imaginar, mas você pode calcular como estou. Estou a ponto de explodir. Preciso saber como ele está e, caso me chame, tenho que socorrê-lo. Ninguém sabe do nosso caso. Por isso, quem estiver perto dele precisa me chamar, caso ele queira se despedir de mim antes. — Antes de morrer... Matilde, profundamente sensibilizada, apiedou-se de Karen e respondeu sem pestanejar. Não posso garantir nada. Prometo apenas que vou tentar. Karen levantou-se, deu a volta na mesa, colou o rosto sobre a cabeça de Matilde e, trêmula, pegando-lhe as mãos, balbuciou. — Deus ilumine seus passos. Acompanhei Matilde até o hospital e pela primeira vez visitei Vito. Lembrando-me das lições e exemplos de Jesus sobre o amor integral, coloquei as mãos sobre Vito e implorei ao mestre que dispensasse bênçãos de paz e reconforto àquele espírito que agira tão equivocadamente. Fui informado, então, com mensagem espiritual que minha mente registrou, sobre o drama que levara Vito àquele gesto extremo. Havia ele tomado conhecimento de algo por demais cruel, atingindo sua vida de modo irrecorrível. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.